Olá pessoal, Fábio aqui, canal do Lado de Cá, com um vídeo update sobre aquela caravana que saiu de Honduras alguns meses atrás e dizem as más línguas foi financiada por alguns governos de esquerda e entrou na, entrou na Guatemala e invadiu o México, né? um bando de vândalo, invadiu aos socos e pontapés a fronteira do México atravessou o México inteiro, criando um caos aí na, nas estradas do México, pedindo carona em, em caminhões de transporte, ônibus, e isso e aquilo, e conseguiram chegar na fronteira México-Estados Unidos. Hoje, essas pessoas, são mais ou menos 5 mil pessoas, estão acampadas uh, em Tijuana, que é uma cidade do México que faz fronteira com os Estados Unidos, com San Diego, na Califórnia. Eles estão acampados ali em Tijuana, esperando para ver o que, que vai acontecer, como que eles vão conseguir entrar nos Estados Unidos. E como o governo americano já falou, com eles o buraco é mais embaixo. Eles não vão deixar que aconteça tão fácil como aconteceu quando eles entraram no México. né? Então o governo americano já mandou uh, soldados americanos, soldados do exército americano para a fronteira, para dar auxílio aos oficiais de imigração, caso uma invasão aconteça. E eles reforçaram as fronteiras e eles só estão esperando aí Uh, para ver o que, que vai acontecer. O governo americano falou que, que, que lá eles não entram, que não tem choro nem vela, que não existe a possibilidade deles entrarem uh, lá. Então eu o, o, que, o que aconteceu? Como que eles ainda continuaram? Por que que eles ainda continuaram em direção à fronteira? Na minha cabeça eu imagino, imagino eu que eles estavam pensando aí que eles iam chegar na fronteira de Tijuana, eles iam pular o um muro e iam sair correndo como acontecia antigamente e eles iam ser pegos pelos oficiais de imigração como acontecia antigamente e eles iam pedir asilo político como acontecia antigamente e daí os oficiais de imigração eram obrigados a deixá-los uh, a ficar no país esperando uh, uh, uma, uma audiência com o juiz e tudo mais. Porém, o que, que o governo americano fez? Porque o governo americano que não é muito bobo nem nada, ele, o, o presidente assinou um decreto falando que para que você consiga asilo político, você tem que entrar nos Estados Unidos. Eu até falei no vídeo passado, você tem que entrar nos Estados Unidos por um porto de entrada. Você só pode, você só é elegível a asilo político se você entrar por uma das fronteiras, não atravessando correndo, né? Se você entrar por um, por, por um estande de imigração, né? falar com o oficial de imigração, uh, ou no aeroporto, ou num porto, num porto marítimo. Mas você tem que entrar de maneira correta. Entrar pulando muro não funciona com eles, não funciona você perde todo o direito de pedir asilo político se você entrar dessa maneira. Então, eu imagino que na cabeça deles a ideia era chegar nos Estados Unidos, chegar no México, pular o um muro, sair correndo e deixar que os oficiais de imigração te peguem, que uh, antigamente essa lei, essa lei não, essa técnica era chamada caicai, cai, que se você conseguisse pisar em solo americano e o oficial de imigração de pegasse e você pedisse asilo político, você, você tinha direito de ficar em solo americano até que você tivesse uma audiência com o juiz e tudo mais. O juiz decidisse se você podia ficar ou não. Mas o que acontecia era que muita gente acabava não indo na audiência com o juiz e sumia no mundo aí. E nunca mais aparecia e ficava no país ilegal. Porém, com esse decreto, uh, que o presidente Donald Trump meio que deu um checkmate aí nessa estratégia, falando, olha, se você pular o um muro, você não vai não tem nem direito a asilo político. Quer, quer pedir asilo político? Tem que fazer do jeito certo. Tem que entrar no porto de entrada. Então, o que aconteceu? Eles chegaram em Tijuana. Eles chegaram em Tijuana, 5 mil pessoas, e criou um caos na cidade, porque agora são 5 mil pessoas que a cidade não esperava que, que tivesse, 5 mil pessoas a mais, que agora eles têm que dar um, um, um tipo de infraestrutura para essa cidade. Então uh, hoje essas 5 mil pessoas elas estão acampadas em parques públicos com barraca, colchonete e comida bem escassa, na verdade. Uh, alguns banheiros sanitários. Para eles poderem fazer as necessidades básicas e algumas torneiras aí para eles se lavarem e tudo mais, então os moradores de Tijuana não estão contentes com a situação. Porque quem quer estar contente, né? De um dia para o outro, aparece 5 mil pessoas a mais nessa cidade sem emprego, sem, sem sei lá, sem saneamento básico, sem, sem roupa, sem com criança, com família para poder esperar aí, sei lá, quantos dias uh, para uma decisão que nem depende do governo deles, né? Depende do governo, do governo americano. Para falar o português, claro, eles estão da vida com toda a situação, porque eles estão sofrendo aí os efeitos colaterais dessa, dessa caravana. Até o prefeito de Tijuana uh, deu um depoimento falando que a cidade não tinha preparação de infraestrutura para poder receber esse insurgente de 5 mil pessoas uh, de uma hora para outra. Uma pergunta que fica muito na cabeça das pessoas aqui. Algumas mídias de direita estão perguntando muito isso. É como que em alguns dias atrás uh, essas caravanas estavam a vários quilômetros de distância e de um dia para o outro eles apareceram aqui na fronteira. Quem que trouxe essas pessoas? Teve ônibus? Teve transporte coletivo? Como que eles chegaram tão rápido na fronteira? Mas chegaram. Chegaram rápido. Então, essa é uma pergunta que não quer calar, né? Como que eles conseguiram uh, percorrer um espaço tão grande em, em tão pouco tempo? E o que que tá acontecendo ali na fronteira? Então, não sei se vocês sabem como que funciona a fronteira dos Estados Unidos. Com o México ali, né? Mas mais especificamente na área de Tijuana. Então, eles estão num parque e nesse parque tem uh, uma rodovia e nessa rodovia você vê os carros passando ali e do lado de lá da rodovia tem um muro um muro com uma cerca enorme e esse muro é a fronteira dos Estados Unidos então é para você ter uma ideia da realidade é, é, a, a, da proximidade dos Estados Unidos e México é assim é um parque uma rua e o um muro dos Estados Unidos então é, daí você pode falar, né, Fábio, mas por que, que eles já não pulam o muro e entram? O muro tá ali, por que, que eles não pulam e entram? Bom, porque depois desse muro existe um espaço de mais ou menos uns 20, 30 metros que tem uma pista que é onde eles fazem a ronda né, com as viaturas dentro do território americano já e depois dessa pista tem novamente uma cerca de arame farpado. Então mesmo que a pessoa consiga pular o primeiro muro e consiga escapar da ronda que fica passando ali naquela estrada uh, de tempo em tempo, eles ainda têm que conseguir pular a cerca de arame farpado. Então é lógico que se você tiver com criança, se você tiver com, se você for uma pessoa de mais idade, se você, você. É difícil, é difícil conseguir entrar. Não é fácil. Mas existem aqueles que são um pouquinho mais atléticos que conseguiriam entrar uh, e, e é essa preocupação. Do, do, do governo americano também. E o governo americano mandou o secretário de segurança nacional lá, o general Madison, sei lá qual, qual é exatamente o posto dele. Esqueci agora como fala em português. Mas mandou ele para a fronteira para dar uma averiguada ali para ver se a fronteira está mesmo segura ou não, que é um marco importante na política. É uma coisa a, a ser levado muito a sério, porque não é com muita frequência que uma pessoa que ocupa o cargo que ele ocupa vai à fronteira americana para poder averiguar a segurança da fronteira ou não. E, e ele fez um depoimento na fronteira <coughs> dizendo que o governo americano está preparado para impedir qualquer tentativa de invasão que aconteça. Então o governo americano está realmente. Uh, levando muito a sério essa situação independente se, a, se a, a mídia de esquerda fala que eles não são nenhuma ameaça que eles estão muito longe da fronteira porque é isso que eu vi essa semana que a mídia falando que eles estavam muito longe da fronteira quando eu acordo ontem eles estão na fronteira 5 mil pessoas na fronteira mas independente disso o problema é um pouquinho maior Por quê? porque já existem outras caravanas se formando como uh, eu havia dito em algum vídeo em um dos meus vídeos anteriores uh, com essa caravana e, dep e, e dependendo de como o governo americano reagir a essa caravana, uh, se eles derem ou não o asilo político uh, outras caravanas iam se formar e iam tentar também conseguir da mesma maneira. E está acontecendo já existem outras caravanas se formando outras caravanas que já estão em direção à Tijuana para poder se juntar aí também a, a essa caravana para poder conseguir asilo político e com a mesma desculpa. E por que, que eu falo que é desculpa? Por quê? Porque eles falaram que eles estavam saindo de Honduras fugindo da criminalidade e eles queriam asilo político. O México ofereceu asilo político para eles e eles falaram que não queria que eles queriam entrar nos Estados Unidos. Então na verdade o que eles estão procurando não é somente fugir da violência eles querem ah, migrar de um país violento para um país que eles consideram um país de primeiro mundo um país que proporcione um salário bom para eles e que eles consigam vencer na vida, sei lá. Então é, essas outras caravanas estão vindo com o mesmo propósito, com a mesma desculpa. E eles vão chegar também vão tentar entrar da mesma maneira. O que, que eles estão fazendo agora ali, no, ali em Tijuana? Porque eles não conseguiram entrar da maneira que eles estavam pretendendo, eles estão fazendo listas agora. Então eles têm listas com um número de chamada para pessoa, as pessoas irem uma a uma para poder fazer o, o, asilo, o pedido de asilo político de maneira, da maneira correta. Ah, eles não começaram ainda a conversar com os oficiais de imigração, mas eles já estão fazendo as listas da ordem das pessoas que vão quem quem está arranjando tudo isso é o pessoal do acampamento. Eles estão lá com o papelzinho fazendo a lista para depois arranjar a ordem da fila de quem vai lá pedir fazer fazer o pedido de asilo político. Uh, aparentemente existem algumas pessoas que são na verdade, uh, que tem um motivo válido para pedir asilo político. E essas pessoas provavelmente vão conseguir um asilo político. Porém, nem todos. Tem muita gente aí que pegou rabeira na, na caravana, que entrou de gaiato e vai tentar pedir o um asilo político para ver se consegue, né? Aquele negócio, vai que cola, né? E se colar, colou e eles conseguem entrar nos Estados Unidos. O perigo de tudo isso é que, como eu disse, uh, dependendo do que os Estados Unidos resolver agora, vai definir como ele vai resolver situações parecidas com essa no futuro. E também uh, o fato de que os Estados Unidos ainda não conseguiu uh, votar ou passar uma lei da reforma imigratória uh, como eles têm tentado aí pelo ano inteiro. Então, uh, no começo do ano, quando eles tentaram passar uh, a reforma migratória, que o presidente Trump falou, olha, Congresso, uh, o Senado e a Câmara têm que resolver fazer uma lei aí que... Que, que seja justa para os Estados Unidos para poder uma lei de imigração e apresentar para mim mas tem que ser uma lei justa para os Estados Unidos e eles colocaram ali no meio daquela daquela lei e, e, e o presidente Trump falou, ele falou Olha, nessa lei vocês têm que incluir a grana para construir o um muro e daí os, os, os democratas incluíram ali nesse projeto de lei a anistia para os Dreamers a anistia para o pessoal que estava aqui estudando e tudo mais e daí o presidente não gostou e falou: falou não, não, não, é, não é isso, não é justo para pro, pro, os Estados Unidos, não é isso e aquilo, e acabou que deu aquele bafafá todo e fecharam o Congresso aí por, se eu não me engano, três ou quatro dias. E, então, agora, como os democratas ganharam a Câmara, existe uma dificuldade um pouco maior. De, de eles conseguirem aprovar qualquer lei. Porque naquela época, se os republicanos uh, eles tinham a maioria no Senado, na Câmara e o presidente e eles não conseguiam passar leis, hoje vai ser muito mais difícil eles conseguirem passar leis. Então eles estão tentando aí votar essas leis de imigração antes que o novo mandato comece. A gente tem um mês e meio para poder votar em tudo isso. Então eles têm que fazer, resolver aí como que eles vão a resolver esse negócio de imigração. O problema é que se eles votarem essas leis de imigração e se eles começarem a discutir essas leis de imigração com certeza essa caravana, essa situação da caravana vai entrar no projeto e vai acabar acontecendo a mesma coisa que aconteceu antes que é fechar o Senado que é fechar o Senado, não, não é fechar o Congresso, que é fechar o Congresso e, e, e com isso os americanos vão cada vez mais ficando pé da vida com esse lance de imigração, porque toda santa vez que, vai, que o Congresso fecha é por causa dessa imigração. É por causa da bendita da imigração. Daí fala assim, mas por que, que o americano não gosta de imigrante? É porque toda santa vez. Ou é porque não tá dando anistia pro, pro, pros dreamers, ou é porque não tá deixando o pessoal que tá pedindo asilo da caravana entrar, ou é porque isso, ou é porque aquilo. Toda vez é o lance da imigração. Acabou que essa situação toda não tá ajudando em nada a reputação do imigrante aqui nos Estados Unidos. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Um update rápido. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau.